Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto e eu estou continuando a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem. Deixa eu mostrar aqui a tela. Então, eu tenho essa playlist aqui, já estamos com 19 vídeos. Na verdade, eu acho que tem um pouco mais, eu tenho outros vídeos, mas de acompanhar o livro são 19. É interessante que está tá numa ordem meio estranha, né? Eu teria que adicionar ordenar do novo do mais novo para o mais velho, ou talvez seja melhor, ordenar do mais velho para o mais novo. É interessante que isso aqui é o... então tem o 1, 2, 3, 4 até 19. Então eu acabei de ver que... não, em primeiro lugar, relembrar para quem está chegando agora, então eu estou acompanhando aqui esse livro, Learn You Some Erlang for, for Great Good, A Beginner's Guide, de Fred Ebert. É um livro gratuito sobre Erlang, que é uma linguagem de programação utilizada por empresas como, por exemplo, WhatsApp. Aqui tem a tabela de conteúdo. A gente já viu nesses vídeos até aqui. Recursion, More Recursive Functions. Tem bastante conteúdo ainda. Então eu parei aqui em more recursive functions e a ideia desses vídeos aqui é eu vou seguindo e, e lendo e testando, é, não é nada assim muito dinâmico, não tem adição, nada, é somente isso aqui, é para quem realmente quer aprender a programar em Erlang, quer dizer, talvez a melhor forma de você aprender a programar em Erlang seja você mesmo abrir seu terminal, instala o Erlang, eu sugiro que você instale Erlang usando a SDF, eu acho muito bom, mas pode ser de, de outra forma, e vá seguindo o livro. Fazendo outra, outra opção, é você ir lá no Exorcism e ir para a trilha de Erlang. Muito boa essa trilha, veja, só fiz 18 dos 77 exercícios de exercism Mas enfim, para o meu aprendizado... Como recurso para os meus alunos futuros, eu estou fazendo esses vídeos. E eu parei aqui. Mais funções recursivas. Então, eu acho que no, no vídeo anterior, ele mostrou como fazer função recursiva com recursiva, recursão por cauda. E eu acho que foi o próprio Fredeberg que explicou num blog post que isso não é necessariamente necessário em toda e qualquer situação. Mas isso eu acho que a gente discutiu no, no vídeo anterior. Então, mais funções recursivas. Escreveremos algumas mais funções recursivas apenas para entrar no hábito um pouco mais. Afinal de contas, a recursão é a única forma, a, único, a única construção que faz looping, né, que faz repetição, que existe em Erlang, com exceção das compreensões de listas. Se não me engano, as compreensões de listas já foram vistas no... É, já foram vistas anteriormente é, é, uma das, dos, é um dos conceitos mais importantes para entender também é útil em quase toda outra linguagem de programação funcional que você for tentar depois então, tome notas a primeira função que nós vamos escrever será duplicate barra 2 então é uma função duplicate com dois argumentos essa função recebe o um inteiro como seu primeiro parâmetro, então qualquer outro termo como seu segundo parâmetro. E isso aqui é interessante porque eu acho que em elixir seria mais ou menos o contrário, provavelmente, mas não importa. Não vamos, eu tenho que tentar evitar falar de elixir aqui, o tema é Erlang. Então o primeiro parâmetro, quantas vai representar aqui? Vai criar uma lista de tantas cópias do termo como especificado pelo inteiro. Então, dá para entender que se, por exemplo, eu for fazer assim, duplicate 3, a, o resultado vai ser a, a, a. Não sei se já existe essa função. É, não existe. Então a gente vai criar agora. Essa função é assim, vai criar uma lista de tantas cópias do termo como especificado pelo inteiro, como antes, pensar no caso base primeiro é o que pode te ajudar a começar. Então isso é uma coisa que já vem de, na verdade, de prolog mesmo, você, e para quem não, não lembra dos vídeos anteriores, Erlang veio do prolog, começou, Erlang na verdade começou como uma versão de prolog, depois se tornou uma linguagem independente, então, em prolog a gente também faz isso. Então, é o caso base. Olha, se eu peço para duplicar zero vezes, então, o resultado é uma lista vazia. Não importa qual seja o termo que eu esteja pedindo. Duplicar zero vezes alguma coisa não me dá nada. Se eu peço para duplicar n vezes um termo qualquer, e aí, obviamente, o termo tem que ser... O, o, o n, né? A quantidade de vezes que eu quero duplicar tem que ser maior do que zero. Então, eu coloco esse termo aqui no começo da minha lista e eu complemento essa lista, faço um, como é que chama mesmo? Uma concatenação de listas aqui, não lembro se é esse o nome exato, mas eu, eu junto, é, é mais fácil lembrar aqui, né? Por exemplo, se eu tenho o A e eu faço isso com a lista que tem B e C, o resultado vai ser a lista ABC. Então, essa, o A passa a ser a cabeça de uma nova lista. Então, isso aqui eu faço a mesma coisa para N menos Então, isso aqui usa daquela propriedade que a gente já viu, que A, coloco um A como cabeça de uma lista vazia, o resultado vai ser a lista A. Então, continuando. Para, uh, então, você pensa primeiro no caso base, e depois, é, você. Ah, sim. Para duplicate, você. Se você repete alguma coisa zero vezes, é a coisa mais básica que pode ser feita. Tudo que temos que fazer é retornar uma lista vazia. Não importa qual seja o termo. Então, não importa qual seja o termo. É representado aqui pelo underline, que é aquilo. É o, é o operador de ignorar, que diz ignore esse argumento aqui. É, qualquer outro caso, necessita tentar. Uh, precisa tentar e conseguir o caso base Chamando a função a si própria Não entendi o que ele quis dizer aqui Mas o que ele está dizendo Olha, para fazer o duplicate de n Quando n é maior que zero Eu chamo o duplicate só que de n-1 Também é, proibiremos valores negativos de n Que é o que foi feito aqui Para o inteiro Porque você não pode duplicar alguma coisa Menos n vezes uma vez que, sim, isso aqui é a função básica. Infelizmente, né? A gente não pode fazer isso aqui em Erlang, né? Se não, não pode. Você teria que fazer uma coisa assim. Cat. Uh, vamos. Uh, vamos chamar isso aqui de more. Se eu fizer isso aqui também, não vai dar certo. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar o code com a função more.irl função não, o arquivo abri em outra janela, mas dá para ver aqui mas eu também não posso fazer assim eu tenho que, na verdade, eu tenho que criar um módulo Opa. Aqui. módulo Vamos chamar ele de more, e eu vou ter que dar um export, abre parênteses, abre colchete colchete é colchete duplicate, barra 2. deixa eu ver se eu consigo formatar em Erlang aqui, é, eu acho que eu não, não tenho nada de Erlang, eu tive que reiniciar esse computador aqui, cadê o Erlang LS? Eu já tive problemas com as Erlang ls Ah, ele está desabilitado, eu vou habilitar. Pronto, vamos formatar aqui. Pronto, está bonitinho. Então, eu estou dizendo, ó, tem um módulo chamado more. Dentro desse módulo more, eu tenho a função duplicate de aridade 2, é que está definida a função duplicate. Quando eu abro aqui o Erlang, opa, Erlang, e eu, deixa eu colocar esse terminal um pouco mais para cima, que ele está muito para baixo, eu poderia, ah, eu poderia fazer isso aqui, agora que eu abri o Visual Studio Code, eu posso abrir o terminal aqui. Então, vamos voltar aqui. Chamo o Erlang e dou um Compile More. E aí eu posso chamar more, dois pontos, duplicate. Vamos colocar três As. 30 As. Veja que no terminal ele não mostra todo mundo aqui. Menos um A. Está vendo que não, essa função não está definida. É, se eu colocar zero As, vai dar a lista vazia. E se eu colocar 1,5 as, não tem, essa função não está definida. Então, está tudo de acordo com, com o esperado. Ok. Isso é a função recursiva básica. Aí ele diz: olha, uma vez que você faça isso, fica mais fácil transformar ela numa função recu recursiva por cauda, movendo a construção da lista para uma variável temporária porque isso aqui pode ficar colocando coisas na pilha de forma desnecessária. Então, deixa eu copiar e colar aqui. Diminui o terminal. Aí, olha, eu coloco ela aqui. Eu crio aqui o Tail Duplicate. Eu tenho que exportar. Abro o terminal novamente. Eu não sei se tem alguma forma de recompilar sem fazer, sem chamar a compilação, mas, opa, faltou um ponto, funciona igualzinho. Opa. Vou colocar. e O teu duplicate vai ser rápido, mas eu acho que o duplicate também era rápido, tem que ser um número muito grande para que eu duplicate... Ah, ó, esse... Vamos fazer o teste. Esse duplicate, ele está indo meio lento. A gente pode ver se o... Eu... travou a minha máquina? Então, travou a máquina quando eu fiz o, a versão que não é tail recursive. Mas com a versão tail recursive, será que travaria? Não sei. Não vou arriscar aqui. Mas o fato é que isso aqui, de fato... Opa, cadê? Não, não era esse aqui, não. Era esse aqui. Foi com esse aqui que travou. Com esse aqui, talvez trave, talvez não. Mas eu não vou arriscar. O fato é que... É, a gente sabe que isso aqui vai usar menos memória. Por quê? Porque ele... Então, o padrão de uma função ter recursive é sempre... Olha, eu tenho... Ou quase sempre, não sei sempre eu tenho a chamada, veja, essa chamada inicial aqui, ela parece com a função que não é ter recursive, só que aí ele chama com um valor inicial. E aí, por exemplo, se for zero, ele retorna esse valor inicial. Se for um n maior que zero, ele chama com n menos um, e ele acrescenta aquilo que ele acrescenta aqui, ele acrescenta no parâmetro, e com isso ele não precisa guardar o estado, quer dizer, ele guarda mais, ele não, não, ele não precisa guardar a pilha da chamada recursiva. Opa, ele faz isso aqui, e pronto, ignora essa chamada aqui, esquece essa chamada aqui, porque o que vai ser retornado é somente isso aqui. Então, sucesso, eu quero mudar o assunto um pouco aqui, Cham uh, abrindo. traçando um paralelo entre recursão por cauda e um loop while. Então isso é para quem conhece outras linguagens de programação. Nossa função tail duplicate tem todas as partes comuns de um loop while. Se nós fôssemos imaginar um loop while numa linguagem ficcional com a sintaxe parecida com o Erlang, com o Erlang nossa função poderia Parecer um pouco como isso. Função recebe um n um termo, enquanto o n for maior que zero, lista é termo barra lista, se não, lista é termo barra lista, e n-n-1, se recebe... não recebe e no fim retorna a lista, é, mas ele não tem o Note que todos os elementos estão lá, tanto na linguagem, linguagem ficcional e em Erlang. Apenas sua posição muda, isso demonstra que uma função recursiva por cauda adequada é similar a um processo iterativo, como um loop while. Mas, quer dizer, onde é que ele tratou com a situação de que a, o n é igual a zero? Ele não tratou, né? Então, enquanto o n for maior que zero... Mas e se o N for zero? Ele vai retornar list. E o que é que é list? Estranho, né? Há também uma propriedade interessante que podemos descobrir quando comparamos funções recursivas por cauda e recursivas sem ser por cauda, escrevendo uma função reverse, que vai reverter uma lista de termos. Para tal função, o caso base é uma lista vazia para o qual nós temos, não temos nada a reverter. Então, o reverse de lista vazia é lista vazia. Podemos apenas retornar uma lista vazia quando isso acontece. Toda outra possibilidade deve tentar convergir para o caso base, chamando a si própria com duplicate, como aconteceu com duplicate. Nossa função vai iterar através da lista, usando casamento de padrões. Então, colocando a cabeça da lista depois do resto da lista. Então, o reverse de uma lista ht vai retornar o reverse da, do tail concatenado. E aí a concatenação, a diferença é que o mais mais, ele recebe duas listas. Para listas longas, isso vai ser um verdadeiro pesadelo. Não apenas iremos empilhar todas as nossas operações de append, então isso é o append, mas iremos necessitar percorrer a lista completa para cada um desses apêndices até o último. Para leitores visuais, as muitas checagens podem ser representadas da seguinte forma. Então, se eu for reverter um, dois, três, quatro, eu começo com quatro, eu vou fazer o 4. Ah, não, ele está fazendo de baixo para cima. Então, eu começo com isso aqui. Né? Aí, eu coloco o um 1 no final. Aí, eu vou fazer o 4, 3, 2. Aí, eu coloco o 2 no final. Aí, eu vou fazer o 4, 3. Aí, eu coloco o 3 no final. 4, 3, 2, 1. E ainda tem o final mesmo, que é o a lista vazia. Ele não mostrou aqui na ilustração. É a que que a recursão por cauda vem nos salvar, porque nós iremos iremos usar um acumulador e iremos adicionar uma nova cabeça a ele toda vez, nossa lista irá automaticamente ser revertida. Vamos ver a implementação. tail reverse de novo, olha, ele chama outra tail reverse, então essa aqui é tail reverse/1, essa aqui é tail reverse/2 que, como a gente viu também, eu acho, no vídeo anterior, essas funções auxiliares, elas são privadas. Elas não entram lá no, aqui no export. Veja, eu coloquei aqui, ó, teu duplicate barra 2, mas ele está definido também teu duplicate barra 3. E o teu duplicate barra 3 não está aqui no export. Então, tem o reverse L, beleza. Aí o teu o reverse barra 2, ele vai, se a lista for vazia, ele retorna o acumulador. Se a lista for uma lista não vazia, ele coloca a cabeça dessa lista não vazia como cabeça da lista do acumulador. Então aqui ele mostra ah, como é que eu, se nós apresentamos isso aqui de uma maneira semelhante à versão normal, nós obtemos o reverse de 1, 2, 3, 4, vai se chamar o reverse de 2, 3, 4 com 1. Um. Como, como é que ele chama isso? É que ele está sempre pulando esse primeiro passo. E aí ele já passa direto para o passo em que eu coloco o um 1 aqui, o h, como primeiro elemento depois ele coloca o 2 como primeiro elemento, depois ele coloca o 3 como primeiro elemento, depois ele coloca o 4 como primeiro elemento, e quando ele chega aqui no final, ele simplesmente retorna a lista que estava sendo passada como parâmetro. Eu realmente não sei até que ponto, para uma pessoa que não conhece esse conceito, essa ilustração é clara, se é suficientemente clara. Se não for suficientemente clara, me digam aí nos comentários que eu Posso tentar explicar melhor. E, e eu, uma coisa que eu sempre recomendo é... Deixa eu só... Ah, eu estou aqui, né? Que vocês abram o terminal e façam testes, né? Por exemplo, nesse caso aqui... É o que eu vou fazer... Olha o que aqui dá para fazer. Isso aqui é um... um... Vou dizer que é uma técnica que eu desenvolvi, mas é algo que eu tive que fazer em algumas situações para entender certas funções. Eu estou copiando as funções lá. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, que o reverse, né? o reverse é um, e o tail reverse é um... Opa. Então, essas são as funções que têm que ser públicas eu for lá agora no Erlang e se eu compilo o meu arquivo more eu tenho a minha disposição more reverse que recebe uma lista como a B, a, B e C e retorna CBA e eu tenho o tail reverse que recebe uma lista como A, B e C retorna a CBA. Mas, não, deixa eu apagar o terminal, ah, mas eu não tenho como público o tail reverse barra 2. Então, uma alternativa seria eu compilar de novo, e agora eu posso fazer more tail reverse barra 2 de, por exemplo, vamos pegar uma coisa intermediária aqui dele que foi, por exemplo, esse aqui, quatro, 4,321. dois, um. vírgula, ele mostra já o resultado. O problema aqui é que, realmente, ele nunca está mostrando para mim os resultados intermediários, então... Outra técnica que eu uso é simplesmente colocar um, um io format. Não me lembro mais da sintaxe do io format. É, io format, t s. tanto tempo que eu não faço nada em Erlang Como é que a gente faz? Erlang.io.format é IO format. E ele mostra aqui todos os códigos para os diferentes tipos de dados: caractere, número, float, float, float, string. Será que é o W é o suficiente? Ele fala que o W é com a sintaxe padrão. Wrong number of arguments. Uhum. Ah, não. Tem, tem essa questão também, né? É que ali, na verdade, é uma lista. Isso. Veja, eu tive que escrever. Que assim, se eu tiver, por exemplo. Ah, eu quero escrever uma lista e uma string. Depois eu quero pular a linha. Não, não. Interessante que o, o barra n funcionou, mas o normal seria tio n. Isso aqui funciona também? Então, se eu quiser escrever uma lista e um, um string, eu coloco o tio w para dizer onde vai ficar a lista, o tio s para dizer onde vai ficar a string, e o barra n para pular a linha. E ele retorna Ok. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar isso aqui bem feio e eu vou dizer, olha, aí o que o W, o W, N. Deixa eu ver se dá certo assim. Primeiro vai ser o H, o segundo vai ser o ACC, eu vou colocar três aí. Então eu coloco assim, H igual a isso aqui, ACC igual a isso aqui e, e o W novamente, H pipe ACC. Será que vai dar certo? Vamos, ah, nem precisar ter fechado, mas eu vou fechar. More, agora eu vou chamar o tail recurse, não, tail reverse com a lista a, b, c, d. Ué, ele não escreveu nada. Eu escrevi no lugar certo, eu coloquei algo. Estranho. Nada do meu aí eu forma. Ah, eu esqueci de salvar. Agora sim. Olha, então primeira vez que ele chamou. O H era o A, o ACC era a lista vazia, e o H barra cc era o A. Na segunda vez, o H era o B, o ACC tinha o A, e ele retornou isso aqui. Então, ele foi, aos poucos, construindo o resultado final. Então, isso é um, uma técnica que pode ser usada, no caso aqui. Matei, pronto, já voltou ao que era antes. Hum... Isso, tive que usar o io format então ele está falando isso aqui o que mostra que o número de elementos visitados na nossa lista agora é linear então esse reverse é linear eu só preciso se a lista tem quatro elementos eu só preciso visitar cada um dos quatro elementos uma vez e aqui não por que que aqui não não ficou claro aqui para mim por que que aqui não mas é... não apenas nós evitamos crescer a pilha, nós também fazemos nossa nossas operações de uma forma muito mais eficiente. Hum, cadê? Outra forma de implementar poderia ser sublist barra 2, que recebe uma lista L e um inteiro N e retorna os N primeiros elementos da lista. Como exemplo, sublist de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 3 retornaria 1, 2, 3. De novo, o caso base é tentar obter zero elementos de uma lista. Tome cuidado, porém, porque subliste barra 2 é um pouco diferente. Você tem um segundo caso base quando a lista passada é vazia. Se nós não checa checarmos por listas vazias, um erro vai ser lançado quando você chama recursive sublist 1 2. Enquanto nós queremos 1. Um, em vez disso, quer dizer, se a gente quiser isso, né, pode ser que a gente queira de fato um erro. Uma vez que isso seja definido, eu, deixa eu te explicar. Por que, que eu, às vezes a gente pode querer um erro? Porque eu posso me dizer, ah, a pessoa está pedindo dois elementos de uma lista que só tem um, problema é seu. Erro. Uma vez que isso seja definido, a parte recursiva da função apenas tem que fazer o ciclo através da lista, mantendo os elementos à medida que as coisas vão andando, até que ele alcança um dos casos base. Então vamos pegar aqui o sublist. Sublist, você vê que imediatamente eu copiei, e colei e ele disse ó, oh, você não está usando o sublist. Vou tirar esse daqui porque eu não preciso mais. Sublist barra 1, um, não, sublist barra 2, muito legal, né? Esse, eu estou usando esse Erlang-ls, que é o The Visual Codes, a extensão do Visual Studio Code para o servidor de linguagem Erlang. Então, bem legal. Uh, ok, eu posso fazer um cmore. Eu posso fazer um more, dois pontos, sublist. Então, se for, por exemplo, um, dois, ele vai retornar a listão. É, uma coisa que eu não gosto disso é justamente ficar muito embaixo, né? Quando, quando a gente usa o terminal, tem algum jeito de mandar o terminal, de trocar a ordem do terminal aqui no no Visual Studio Code. Só tem como mover para a esquerda, para a direita, não tem como mover ele para cima, trocar a ordem, aparentemente não. Só tem como eu deixar ele lá em cima, mas veja, eu, eu continuo com a última linha aqui. Pronto, e se for uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, os dois primeiros são 1, um, 2. Esse aqui é o... O sublist sem tail recursion, que ele vai construir, ele primeiro constrói a lista e depois ele chama o sublist, por isso ele vai deixando as coisas na pilha. E tem o tail sublist, só assim, deixa eu ver aqui. Então são dois casos base. A, ah, eu quero zero elementos, retorno a lista vazia. Eu tenho a lista vazia, não importa quantos elementos eu peça, retorno a lista vazia eu tenho uma lista e eu quero n elementos, onde a quantidade de n é maior que zero, e eu faço o seguinte, eu pego o primeiro elemento, coloco no resultado, e pego a sublista de n menos um elementos a partir do, do tail, né, da cauda da lista. Aqui, o tail sublista também eu preciso colocar aqui entre as funções públicas, O que é que ele reclamou aqui? Ah, eu coloquei um L maiúsculo ali. Então, o que é que o teu sublice faz? Ele chama teu sublice barra 3 e começa com a lista vazia. E, de novo, os mesmos casos base, o mesmo caso aqui, a única diferença é que aí ele chama o... Veja, eu tirei essa operação aqui de, de pipe, de juntar, de colocar um elemento como primeiro elemento da, de uma lista, e coloquei ela aqui no terceiro argumento, que é esse argumento que vai, vai construindo a solução aos poucos. Aí, ele está me fazendo uma observação que há uma falha nessa função, uma falha fatal. Nós usamos uma lista como um acumulador exatamente da mesma forma que fizemos para fazer o reverse da, da nossa lista. Ah, é interessante aqui, ó. Esse acabou não sendo o tail. Então, peraí, deixa eu entender. Vamos ler e entender, porque eu não entendi ainda. É uma falha fatal, usamos uma lista como um acumulador exatamente da mesma maneira que usamos para reverter nossa lista. Se você compilar essa função, como está. Sublist de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai retornar 1, 2, 3, mas 3, 2, 1. É? Cadê? Ah, sim. É que ele está falando agora do tail sublist, né? Ué, que estranho. Eu, eu compilei de novo. Ah, sim. Então, é, Fred, eu acho que errou aqui, né? Se você compilar essa função como está, tail sublist, então é o tail sublist, o sublist está funcionando. É o tail sublist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está retornando 3, 2, 1. Mais 3, 2, 1. A única coisa que podemos fazer é pegar o resultado final e revertê-lo nós mesmos. Apenas mude t sublice barra 2, apenas mude a chamada t sublice barra 2 e deixa com a nossa lógica recursiva intacta. Sim, isso é uma coisa que, que acontece muitas vezes, já vi em vários exemplos. Então, é o reverse, é, você vai colocar o reverse aqui. Então, você chama a, no, a sua função auxiliar, e chama o reverse em cima da sua, do resultado da sua função auxiliar. Agora, como é que eu faço mesmo para aqui? Agora eu vou compilar de novo o more, e agora está funcionando. Por quê? Porque quando ele está colocando os elementos aqui na lista, diferente da função original, ele está colocando aqui, e está... É, qual é a diferença aqui? É, porque na verdade o, o sublist, ele pega só, por exemplo, se for uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está pegando 1, 2, 3. Então, se for três elementos, ele pega 1, 2, 3. Então, ele está colocando aqui, ok. Aqui, nesse caso, como eu estou passando ele como parâmetro, eu tenho que ir colocando... Então, primeiro eu vou colocar o, o 1. Só que aí, quando eu for colocar o 2, ele vai ficar na frente do 1. Do, do um. Então, ele vai reverter. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer um reverse. Isso acontece várias vezes. O resultado final agora vai ser ordenado corretamente. Pode parecer que reverter nossa lista depois de uma chamada recursiva por cauda é uma perda de tempo e você estará parcialmente correto. Ainda economizaremos memória fazendo isso. Para listas curtas, você pode achar que o seu código roda mais rápido com chamadas recursivas normais do que com chamadas recursivas em cauda. Por esta razão, porque você tem que reverter no final. Mas à medida que os seus conjuntos de dados crescem, reverter a lista vai ser comparativamente mais leve. Assim, comparado com, com você ter que fazer com, com recursão que, que vai empilhando as coisas. Nota, em vez de escrever sua própria função reverse, você deve usar lists.reverse. reverse. Então vamos deixar correto aqui. Vamos deixar aqui no, nesse código. Que aquele reverse que a gente deixou lá foi somente para também uhum. então, a gente não vai perceber nenhuma, nenhum ganho de velocidade nisso mas é melhor usar o List Reverse que já já foi feito pelo pessoal do Erlang foi usado tanto para funções é, não, é usado tanto para funções, chamadas de funções recursivas por cauda que os mantenedores e desenvolvedores de Erlang decidiram torná-la uma bife o que é uma BIF? Uma BIF é uma built-in function. Então, isso aqui é executado, na verdade, é implementado em C. Então, ó, suas listas podem agora se beneficiar de um... Como é que fala? Reversal? De uma reversão extremamente rápida, graças a funções escritas em C. Si. Então, não lembro se isso já apareceu em algum vídeo anterior, mas com certeza eu já falei em algum vídeo meu, que tanto LX como Erlang não são exatamente, não foram feitas para serem as linguagens mais eficientes do mundo em algumas coisas. Então, existe esse mecanismo já no Erlang de você escrever essas built, built in functions, em outra linguagem é built-in function que fala, não lembro, mas vamos perguntar o Google. Erlang beefs. What are beefs? No próprio site de Erlang. Interessante, tem toda a pergunta e não tem explicação do que seja beef. Bifs are functions that are built into Erlang. They usually do tasks that are impossible to program in Erlang. Então, são funções que são construídas em, em Erlang. É, mas cadê a... Travou aqui minha máquina? Não, travou não. Ah, built in functions, é. Esse é, é built in, como é que a gente traduziria built in? Vamos usar o, o DeepL em vez do Google, funções incorporadas, não, boa, boa, boa, boa, tradução. Então é uma função escrita em outra linguagem incorporada no Erlang, e você pode fazer isso em C, que é o mais tradicional, Eu acho que tem gente que faz isso em Rust, tem gente agora que tá fazendo isso em Zig. Não faz sentido você fazer, por exemplo, isso em Clojure, que seria uma linguagem que talvez tenha os mesmos problemas que a é lixir para esse tipo de coisa. Então, você pode se beneficiar das funções incorporadas, e isso vai fazer esse list reverse muito mais rápido do que se fosse, como no nosso caso aqui, um código Erlang puro, mesmo sendo o tail reverse. É, vai fazer o que vai fazer a desvantagem de que você, de você que, ter que inverter. O certo em português seria inverter, né? A desvantagem de inverter uma lista vai ser menos óbvia. Porque você está usando C ali para fazer essa inversão, vai ser rapidinho. O resto do código nesse capítulo vai usar nossa própria função de reverse mas depois disso você nunca mais deve usar de novo. É, eu, não, eu já mudei lá, eu só queria saber quando é que termina isso aqui. Beleza, é, eu vou terminar só essa parte, porque esse vídeo já ficou bem mais longo do que eu esperava, mas é por uma boa razão, é, funções recursivas são muito importantes em Erlang, principalmente esse esquema de você criar uma função recursiva auxiliar e você reverter as coisas no final. Então, para empurrar as coisas um pouco mais adiante, vamos escrever uma função de zipping. Uma função de zipping, que provavelmente também já deve ter em Erlang, mas ele está fazendo isso aqui para mostrar para a gente como faz, uma função de zipping vai pegar duas listas, vai receber duas listas do mesmo tamanho, como parâmetros, e vai uni-las como uma lista de tuplas, que vão, vão ter os dois termos. Então, um termo de uma lista, um termo de outra lista. Um termo de uma lista, um termo de outra lista. Nossa função zip2 vai se comportar da seguinte forma. recursive zip. Por que, que ele está colocando? Ah, e é interessante porque até o momento ele não tinha dado um nome para o módulo que ele estava usando. Né? Aí agora ele resolveu dar um nome para o módulo Recursive, sendo que eu chamei o meu módulo de more, mas tudo bem, essa é uma das funções desse vídeo aqui, eu vou deixar esse código aqui para vocês próprios e próprias testarem isso aqui. Então, Recursive Zip, ABC 123, um, então ele pega o A daqui e um do outro, ABC 123. Um, então, esse aqui é o, é o Zip original. Tenho que dizer que o zip vai receber dois argumentos, eu vou lá e compilo o more, e eu hum, faço assim more dois pontos zip abc um, dois, três. Deu certo. Eu abri o negócio errado aqui. Não queria fazer isso aqui não, beleza. Ah, joia. Então, ele está dizendo, ó, se eu receber duas listas vazias, duas listas vazias, retorna a lista vazia. Se eu recebo duas listas quaisquer, pego o primeiro elemento da primeira lista, o primeiro elemento da segunda lista, crio uma tupla com esses elementos e concateno, concateno junto, coloco isso aqui como cabeça da lista que vai ser criada a partir do, do resto das duas listas. Porém, se você quiser uma função zip mais leniente, leniente quer dizer o quê? Que ela não, não é tão exigente. Você pode decidir fazer com que ela termine quando qualquer uma das duas listas terminar. Nesse cenário você, portanto, tem dois casos base. Se a primeira lista for vazia, ele retorna a lista vazia. Se a segunda lista for vazia, ele retorna a lista vazia. E. Só isso. E o resto é igual. Eu faço, então, com o lenient zip. Deixa aqui. Coloco uma vírgula lineant zip. Eu formato esse código. Então, compilo novamente o more, chamo mor more zip, chamo o lineant zip. Não vai fazer diferença nenhuma, mas se eu colocar aqui 4 e 5, ele ignora o 4 e 5. Se eu colocar aqui B E, D, Opa, D, E F, ele ignora o D, o E e o F. Então, esse é o line and Zip dele. Note que não importa qual seja o seu caso base, a parte recursiva da função mantém-se a mesma. Eu sugeriria que você tente fazer sua própria função recursiva, suas próprias funções recursivas de cauda zip e Lineant zip, apenas para garantir que você realmente entende como fazer essas funções teo, serem tail recursive. Vai ser um dos conceitos centrais de aplicações maiores, onde nossos loops principais vão ser feitos dessa forma. Então, já ficou longo aqui, mas eu vou terminar isso aqui hoje e quem quiser pode assistir aos poucos, né? Pode simplesmente pular essa parte, mas olha. Isso ah, aqui é o legal. Ele deixou as respostas dele nesse módulo aqui Recursive.erl. São as funções Tail-Zip e Tail-Lineant-Zip. Então vou parar aqui e vou tentar fazer. Então vamos lá fazer o é que eu preciso, eu quero esconder isso aqui esconder o terminal, vou criar aqui, vou fazer diferente. Eu vou primeiro colocar aqui o tail zip barra 2, ele disse que não existe, e eu coloco aqui como então qual é o padrão? Primeiro eu faço o tail zip que recebe lista 1, lista 2 e result. Não, não. Lista 1 e lista 2. E ele retorna, ele chama tail zip, list 1, list 2 e uma lista vazia. Esse é o nosso padrão. Aí... Obviamente, o Erlang LS está dizendo, olha, não existe esse tal de ter o zip de três argumentos. E agora, eu digo, ah, se os dois forem vazios, eu acho que é isso. Se os dois forem vazios... Ah, eu vou provavelmente ter que chamar aqui o list.reverse, Seguindo o padrão, né? Se não for... Eu vou fazer um tail zip com xs... YS Result Result O que ele está reclamando ali? The o zip is undefined Sim Ah, é a vírgula aqui E aqui o que, é que ele está reclamando? Erro antes do ponto ah, faltou parênteses aqui. Certo. Eu acho que é isso. O que é que eu estou fazendo? Então, ó, recebi duas listas. Eu chamo a função auxiliar, dizendo, ó, pega a primeira lista, a segunda lista, e o, o, o meu resultado inicialmente vai ser uma lista vazia. E eu sei que pela forma que eu estou construindo, eu vou ter que inverter tudo, inverter a ordem da lista, por isso que eu chamo lists reverse. Se eu recebo duas listas vazias, eu retorno o que eu tenho até então. Se eu recebo duas listas não vazias, eu pego as sublistas, passo como argumentos, as, as caudas das listas, e eu coloco o primeiro e o segundo elemento no meu resultado. Vamos ver se está certo. Claro, eu não vou ver se está 100% certo, mas eu vou dar um C more. E eu vou fazer um more tail zip. Ah, eu já tinha um, um monte de zip aqui, né? Tail zip, A, B, C, 1, 2, 3, perfeito. E se fosse 4 e D? Perfeito. Mas e se fosse isso aqui, ele dá erro porque ele não é um Lineant Zip. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente mudar isso aqui para ter o Tail Lineant Zip. Eu acho que vai ser mais fácil para mim. O Tail Lineant Zip... era o comando mesmo o comando do uh, find all references control É, esqueci. Ah, tem aqui os shortcuts. Eu não estou tentando lembrar os shortcuts do select. É muita forma de selecionar, né? Será que é control Ctrl D? Isso, olha. É o Ctrl D. Aí, o que é que eu vou... Opa! era isso que eu queria pronto eu troquei todas as ocorrências nesse trechinho aqui de tail zip por tail recursive zip Control d não, não era recursive era, era lenient ctrl d, ctrl d, ctrl d ctrl d aí eu vou lá troco aqui lenient lenient beleza agora linha zip barra dois a única diferença do linha zip é é isso aqui né eu não exijo que os dois sejam vazios um dos dois vazios é o suficiente Pronto, abro o terminal, compile, compilo o more e chamo more or zip. Ah, isso aqui não dá certo. E é para não dar certo também. Lenient. Eu dei aqui, se eu colocar um. Um 4 aqui ele dá certo, e se eu colocar o 5 e o 6 ele também dá certo, perfeito? Então é assim que se faz, imagino, mas aí pra gente checar realmente eu preciso olhar lá o, o código do Frederica. Opa, tem um monte de coisa aqui que a gente não viu ainda. Linient zip. Tail zip, ó, ele colocou o reverse do tail zip, exatamente igual, e o tail Linear zip também está o reverse do tail Linear zip, mesma coisa aqui, então estamos de acordo. É, nota, a última coisa deste vídeo: nota, a recursão por cauda, como visto aqui, não está fazendo a memória crescer, porque quando a máquina virtual Vê uma função chamando a si própria numa posição de cauda, isto é, como a última expressão a ser avaliada numa função, ele elimina o, o quadro atual da pilha. Isso é chamado de otimização por chamada por cauda. E é um caso especial de uma otimização mais geral chamada otimização por última chamada. A otimização por última chamada é feita sempre que a última expressão a ser avaliada é um corpo de função num corpo de função, é outra chamada de função. Quando isso acontece, assim como com TCO, a máquina virtual de Erlang evita armazenar o quadro de pilha atual, então ele se só, se vira com o com próximo. Como tal, a recursão por cauda também é possível entre funções múltiplas. Por exemplo, a cadeia de funções A que chama B, B que chama C, C que chama A, vai efetivamente criar um loop infinito, que não vai sair, na, não vai estourar a memória, pois o LCO evita sobrecarregar a pilha. Este princípio, combinado com o nosso uso de acumuladores, é o que faz a recursão por cauda útil. Então, estamos terminando mais essa parte aqui, ó, mas veja, ainda tem o quick Sort mais que listas e pensando recursivamente, só nesse item aqui, então vou deixar aqui que, é, eu acho que a melhor forma de deixar, é aqui, olha, eu vou clicar aqui, eu vou deixar esse link aqui no vídeo, dizendo que a gente continua, nesta parte, continuaremos em Quick Sort, continuaremos a ver o fantástico livro aberto de Fredeberg, que você pode comprar em papel também, existem outros ótimos livros sobre Erlang, tem o um livro do João Armstrong, eu descobri que tem um livro agora também do, na verdade são vários livros do Manuel Rubio, deixa eu colocar aqui para vocês verem Manuel Rubio, É o Emil Horn Erlang no Twitter. Ele tem esse livro. É que o Emil Horn Erlang é o livro, é o perfil pessoal dele. Altenwald é a editora que eu acredito que seja dele também e se vocês entrarem lá no site da Altenwald, os livros não são grátis, mas tem vários livros, Ó, tem esse livro sobre história das linguagens de programação, Erlang OTP, volume 1, o um mundo concorrente em espanhol, eu cliquei ali, custa digital, custa, custa apenas 12 euros, é... Elixir, introdução para alquimistas, Phoenix Framework. Então, estão aqui os livros do Manuel Rubio, no, nesse site Vault. Vou deixar os links também na descrição do episódio. Do episódio, eu já estou falando em podcast, eu lembrei do meu podcast, Elixir em Foco, o Hello Erlang, que está parado. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal.